faz criança. Parabéns! Conseguiste criar o teu Edchamel de bebê a criança pequena e agora já é uma criança mais crescida. Ele lembra-se de tudo o que lhe ensinaste, mas agora tens de desbloquear 4 jogos para ele poder brincar. Para começar, acessa ao menu de jogos pressionando a sua barriga. Sons Engraçados Para brincar a este jogo, carrega na sua barriga até os seus olhos começarem a piscar na cor verde. Bate na sua cabeça ou espera 3 segundos para ele entrar neste modo. O teu HTML vai fazer uma série de sons. Tens agora de tentar repetir essa série batendo palmas. Se conseguires acertar 10 séries, ganhas! Apanha-me! Para brincar a este jogo, percorre o menu até os seus olhos começarem a piscar na cor vermelha. Bate na sua cabeça ou espera 3 segundos para ele entrar neste modo. O teu etimal vai começar a correr enquanto os seus olhos vão mudando de cor. Quando os seus olhos ficarem vermelhos, bate na sua cabeça para apanhá-lo. Se os seus olhos não estiverem vermelhos, não lhe toques, pois é uma armadilha. Precisas de lhe tocar 15 vezes para ganhar. O etimal diz... Para brincar a este jogo, percorre o menu até os seus olhos começarem a piscar na cor azul. Bate na sua cabeça ou espera 3 segundos para ele entrar neste modo. Agora está na altura de tomares muita atenção. Os olhos do teu Etchamel vão piscar de cores diferentes para te indicar o que deves fazer. Vermelho significa bate na sua cabeça, cor de rosa significa carrega na sua barriga, e azul significa viram de cabeça para baixo. Mas cuidado, quanto mais tempo jogares, mais rápido o jogo se torna. Ganhas se fizeres 15 ações corretas. O Etchamel adivinha! Está na altura de saber se o teu Etchamel consegue adivinhar o futuro. Para brincar este jogo, percorre o menu até os seus olhos começarem a piscar na cor laranja. Bate na sua cabeça ou espera 3 segundos para ele entrar neste modo. Quando os olhos ficam cor de laranja sem piscar, faz uma pergunta ao teu Etchamel. De resposta sim ou não. Ele vai responder com um som de sim, não ou talvez. Mas isto é apenas um jogo, por isso não leves muito a sério. Agora o teu Etchamel já está crescido. Mas só porque já cresceu, não significa que não possas voltar a brincar com ele nas fases anteriores. Podes redefinir o teu Etchamel e voltar a brincar com ele a a qualquer altura, tanto na fase bebê como na fase criança pequena.